E aqui estamos nós, no Brasil novamente. Será que dessa vez vai valer a pena? Esse grupo Secret parece ser bem famoso. Será que eu tenho a chance de entrar? Ei, olha por onde andam! Sim, sim. Oi. Mas... Mas. Vamos, vamos. Não? Você se que você está bem? Eu vou, eu estou bem, eu bem, não precisa Estou vendo que eu já comecei mal nesse lugar. Ai, eu tô muito empolgada com essa audição. Eu espero muito que eu consiga entrar nesse secret. Ai, tô muito empolgado. Mas assim, né? Você sabe muito bem quem vai ganhar aqui, né? Amigo, eu acho que seu pensamento é muito errado. Eu acho que todos nós temos a chance. Parabéns, Lucas. Você agora é uma nova diva. Ai, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Falando isso, essa música, porque que não tô? como é que é dos ensaios? Ai, tá um pouco puxado, mas eu tô muito feliz. E apaixonado? Você percebeu que você tá muito apaixonada pelo fenômeno. Ah, gente, nada a ver. Gente, ele já namora e ele é muito lindo. Ele tem um Alejandro, ele não vai olhar pra mim. Será que eu tô gostando dele mesmo? Lucas, tá tudo bem? Tá sim, Mimi. Eu tenho algo pra te confessar. O que aconteceu? Eu acho que realmente eu tô apaixonado pelo Federico. Oi. Oi. O que aconteceu? É que eu tive uma ligação aqui que nunca foi muito boa. Mas você, você está bem? Ah, eu estou bem melhor é você agora. Lucas, tenho coisa um respeito te dizer. Pode falar. O que aconteceu? É que é assim. E me apaixonei por você. Como assim? Mas você não é quase casado com o Alejandro? Sim, mas eu não sou feliz com ele. Eu prefiro ficar com uma pessoa que eu amo de verdade, que eu gosto de verdade. Você me deixa muito sem graça. Mas, se for assim, eu prefiro arriscar. Eu prefiro arriscar agora, do que me arrepender depois. Frederico, vou ser um pouco sincero. Realmente, quando eu te conheci, eu me apaixonei. Mas eu não falei nada porque você namorava com o Alejandro e eu achei que eu nunca ia ter chance com você. Mas a gente não muda do no coração. Em Nova York? Como assim? Sabe o telefone que eu recebi? Que eu não quis te falar na hora? Porque assim eu estaria feliz para sempre. Eu adoraria, mas eu acabei de chegar no Brasil e a gente não conseguiu nem fazer nada direito com o Secret. Eu acho um pouco apressado. Sim, mas se você pensar, você vai ter essa relação, Como você me falou, sempre com esse sonho. E assim a gente vai poder viver feliz para sempre lá em Nova York. Se você pensar, você poderia ir lá comigo, juntos para sempre. Calma, a gente pode resolver isso de outra forma. Vamos, olha a Solta! Me solta, eu não fiz nada! Não fiz nada, e nem vou fazer porque eu sou finta. Como é que Quem é você? Como assim? Quem sou eu? Sou eu. sou amor. Vocês querem de mim? Federico cabeça, deve meio confuso, não estou Lucas, consegue se levantar? Sim, me dá um pouco de cabeça, mas eu acho que sim, me ajudem. Você está realmente bem? Eu estou bem, mas... quem são vocês? Lucas, um você realmente não lembra de mim? Eu não lembro de nada do que você está falando. Vamos prestar pensando que a Thalia vai falar que o é muito importante é o nosso próximo show... Olha, Michelle ser bem sincero, é, era tudo mentira, foi apenas teatro. que Mas será que o que o Michel me falou é verdade? Será que eu tenho a chance de ficar com o Federico e o Alejandro embora? Sim, Muito obrigado pela ajuda. Lucas, vamos lá para dentro? Desculpe, tem alguma coisa que eu possa te fazer pra desculpar? Não, realmente, tudo bem. É. Então vamos só almoçar? Vamos. Vamos. Fio, vamos. Com quem eu devo ficar? É ah, eu tô bem, um pouco triste. O Federico vai embora pra Nova York. Sim. Mas você não, não ia com ele? Não, na verdade eu decidi não ir porque ele vai ter que trabalhar lá, vai realizar o sonho dele. Eu não quero atrapalhar. Poxa, amiga. Bom, eu acho que assim, o que você decidir presente vai estar de bom tamanho, a gente vai estar te apoiando. Você então decidiu ficar com o Yuri? Na verdade, eu e o Yuri, a gente é só amigo, a gente se conheceu no passado, teve algo, mas eu prefiro ficar sozinho mesmo por esse tempo. A gente vai estar te acompanhando sempre. E eu já disse para você, se você decidir sair do ciclo, eu vou com você. A gente não tem mais nada para fazer naquele grupo. É, a Thalinha falou pra gente se reunir na e não sei como que vai ser, mas eu acho que melhor é a gente sair mesmo. Vamos me encontrar ela então? Calma sua boca! Gente, mas o que tá acontecendo aqui? Gente, vocês parou novos porque vocês. Não seja por isso. Se é assim, eu e o Mimi vamos sair desse grupo. Quando eu entrei, eu achei que eu faria amigos. Mas você e a Maite são pessoas doentes. Eu prefiro sair desse negócio logo. Federico, eu preciso falar com você. Oi, Lucas. Senta aqui. Por favor. Lucas, você sabe que eu vou para Nova York? Eu já te falei que eu quero que você vá comigo. Por que, é que você não vai? Você quer estar aquele menino? Federico, mas quem eu amo é você. Mas eu acho que o melhor, no momento, é a gente ficar separado. Você vai realizar seu sonho de ir para Nova York trabalhar no musical? Lucas, você tem que entender uma coisa. Eu já te falei que eu te amo, mas você tem que prestar atenção que se você não for comigo, o meu sonho não vai estar tá junto porque você faz parte desse sonho. Eu é. quero que você vá comigo. Dá pra você entender isso? Sim. Ah, eu não sei mais o que fazer. Lucas, você sabe que eu tô indo, mas eu vou sentir muito a sua falta. Eu vou sentir muito a sua falta também, Frederico. Mas esse é o melhor pra gente. O foi embora, ele vai junto com a Thalia e o Secret está desfeito, a mãe e o Adetano são dois loucos. Você não vai com ele? Eu falei pra ele que é melhor ele realizar o sonho dele, quem sabe em algum momento se ele voltar a gente fica juntos de novo. Eu acho que vocês estão nisso, não pode acabar aqui. Amigo, vai ficar tudo bem. Você vai ver coisas boas viram a partir de agora, Lucas. Vamos no shopping comigo? Eu comprei uma camiseta que não me caiu bem. Eu quero trocar. Vamos sim. vamos lá. Alô, alô, Lucas. Oi, Yuri. Lucas, podemos nos encontrar hoje? Queria levar você para almoçar. Um Ai, ah, Yuri, eu não sei. Eu já vou sair agora com o Mimi. Eu posso ir junto? Faz tempo aí, Você vai aqui. Lucas. Yuri. Que É, Eu acho melhor não. Eu já vou sair com o Mimim agora e depois a gente se fala. A gente se vê outro dia, tá? Tchau. Nossa, esse cara é muito chato. Dispensa ele logo. Yuri? Como Alejandro? Como assim?